Saudações povo, eu sou o Mr. Bonny, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha, hoje depois de muito tempo eu tô trazendo uma gameplay mais simples. Hoje a gente vai jogar Pop Playtime. Eu me interessei bastante por esse jogo, porque como vocês sabem, eu amo jogo de terror. E esse jogo é bem atual, ele lançou há pouco tempo e tem uma galera falando desse jogo. E não é à toa, o jogo é muito bom e tem uma história muito da hora. Infelizmente o jogo só tem um capítulo ainda, mas já dá pra ver que o jogo é maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu só quero lembrar vocês de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal porque se eu não lembro, muita gente acaba esquecendo de deixar o like E quanto mais vocês mostrarem que vocês curtiram esse vídeo Mais eu tenho certeza que eu posso trazer aqui o capítulo 2 quando ele for lançado Então clica nesse botão maravilhoso aí, pega sua pipoquinha, se prepara e vamos pra esse jogo maravilhoso Mano, olha a cara desse bicho, horrível Capítulo 1, um, uma espremidinha apertada Como um ex-empregado da Playtime Corporation, você finalmente retorna à fábrica muitos anos depois que tudo desapareceu. Até a história é parecida com Bendy. Vidres, é vidros, só que no pronome neutro. Poppy, É o futuro, né, cara? É, ele basicamente disse que vocês estão prestes a ver a primeira boneca Oi, inteligente que pode falar Poppy com é como a pessoa. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Eita. Like you. Eita porra. The time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co is now offering factory tours at just 2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Vá Vixe, vocês visitariam, chat? Vocês visitariam? Mano, eu tô amando a vibe musical desse jogo. Que isso, mano! Caralho! Todo mundo acha que a Steph sumiu 10 anos atrás. Nós ainda estamos aqui. Encontre a flor. Meu Deus, deu uma lagada, ok? Meu Deus, esse motion blur super exagerado, ok? E aí, vamos jogar um game aqui? Que isso, véi? porra é essa, brother? O que vocês fariam se vocês fossem pra um lugar desse e encontrasse tudo desse jeito assim, ó? Com o trenzinho ligado, véi? Que porra será que é essa aqui, hein? Hum... Oh, oh, ok, ok, ok, ok, ok, ok Enigmas, enignas Já até sei o que que é Certeza que essa porra aqui, ó Verde, rosa, amarelo, vermelho Meu, o cara jogou ao Oni esses dias Foda-se, foda-se Ah, ok, dá pra pegar essas fitas Que porra é essa, mano? Eu pareço baixinho, não? Não pareço? Ah, acho que talvez não, talvez eu esteja maluco Ai.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 Once set off, we'll turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Tá vamos botar o azul aqui então. Oh, as mãozinhas do trailer. Por que, que essa fábrica tinha um bagulho desse, velho? Ah, eu com Nossa! Eu ia falar que com certeza eu faria isso com alguma pessoa, mas não. Ah, legal. Mano, olha o naipe da, da propaganda do negócio. Tem um cara decapitado, velho. Beleza, eu quero um. Ah, ele vai abrir. Ó, oh? é o Puxas. Que foda, mano. Tá, vamos lá. Lendo digitais. Olha o bicho lá, véi. Nossa, vou dar um tapão na cara dele com isso aqui, véi. Meu Deus, que coisa horrorosa, mano. Que bicho feio da porra. Deixa eu pegar no bingolinho dele. Ah, aqui ele tá fofinho. Aqui ele tá fofinho, mas ele realmente é horroroso. Tá, power, cafeteria. Ah, aqui é pra abrir com as duas mãos. Cinema, innovation. Tá, testes. Vambora. Deu um probleminha aqui, hein? Queria falar não. Eu acho que eu preciso de uma chave. E eu ouvi um barulhinho de uma chave. Caiu uma chave em algum canto aqui que eu não vi, velho. Oh! É minha. Para, para, para com isso, velho. Credo. Mano, what the hell? Ugh. Caraca, isso é muito insano. Caralho, até lagou aqui, mano. Beleza, liguei, liguei, liguei, vambora. Vambora. Vocês viram, né? O bicho não tá mais lá. Puta que pariu, mano. Passou um braço aqui, ó. Ele deu uma esfregada na parede aqui, velho. Ah! Filho da puta, mano. Ó Cabeçola Cabeçola Uh, uh, uh, uh. Vixe. Certo uma uh. a cabeçola aí de novo Mano, é muito estranha a atmosfera desse jogo, velho Você é louco, dá um sentimento bizarro Ó, Ah, o bagulho lá em cima Ah, vamos lá Será que o outro tá aqui também? Aqui Haha -ha. Ah, é pra segurar Ah, é a mãozinha, mano O bagulho chega longe, hein Porra Podia chegar mais perto, né Beleza Nice Vamos lá Ah puxei, puxei antes da hora Ou será que ele só abre até ali mesmo? acho que é só até ali mesmo. E onde será que eu boto aquela fita amarela que eu peguei? Depois do diálogo da fita inteira, tá. Um maluco perguntou pro outro onde é que tava as caixas do da hug, né? Da, do hug, não sei como é que é o nome, qual que é o gênero desse caralha desse bicho. E, e basicamente rolou uma puta bagunça com essas caixas, O maluco. Estava surtando, não tava aguentando mais. Calma, tem o primeiro aqui. Acho que é tudo dois ali, deve ter o primeiro, porque eu acho que vai ser melhor. All right. Ai, ai, que susto, porra Puta merda, velho Cat, obrigado pela raid, mano Você chegou num momento meio... Ai Meio desesperador, mano Ai, ai, ai Mano, olha as músicas desse jogo Vai se fuder Parece a música do Suicide Mouse que a gente tava jogando agora há pouco Não vou ter que entrar aqui não, né? Que bom Hum... Isso parece que tem que colocar alguma coisa ali dentro Ai, que bonitinho Eu adorei a mecânica desse jogo, velho Ah, tem uma fita ali Foda-se mais uma fita Tá, o cara perguntou pra Estela porque que ela queria trabalhar na Playtime E ela disse que quando ela era criança Ela achava muito mágico quando ela brincava Porque ela conseguia ir pro, do quarto dela Pra qualquer outro lugar do mundo Por causa da imaginação dela e tudo mais E basicamente ela teve uma Filosofia sobre querer voltar a ser criança Porque a gente não consegue voltar atrás Nosso corpo sempre fica cada vez mais velho Mais velho, mais velho, e, enfim, a gente morre É isso um. Hum, eu vou ter Pegar. Oh porra, não devia ter soltado Ih, Aguenta, aguenta cabinho Puxa, puxa, não consigo puxar Foda-se a física, né Morri, tô pendurado Tô pendurado Dessa vez só foi, foda-se Eu não tinha feito exatamente isso Outra vez? Acho que eu tô ficando louco Ok, podemos ligar Nesta paradinha agora Ai porra Mano, essa máquina tá olhando pra mim, velho. Ah, é uma máquina de criar brinquedo. Por isso, make a friend. Certo. Será que vai ser isso aqui? Um dinossauro? Cadê meu brinquedo? Ó, oh, é um furro. O bicho comeu, mastigou tudo. Ah lá, o furrinho chegando. Que bonitinho. Beleza, eu tenho um furrinho agora. Alright. Será que é ele que eu tenho que botar aqui? Ninguém sai sem o um brinquedo, é isso mesmo. Ai, caralho! Puta que pariu, velho! Tá fechado. Meu Deus! Horrível Meu Deus, o bicho tá ali, véi Eu tô lento, eu tô lento, eu tô lento, eu tô lento! Desce, desce! Puta que pariu, puta que pariu! Vem, vem, vem, caixa! Ah! Velho, que coisa horrível, mano! Que bicho bizarro da porra! Fita! Mais uma fita inteira depois. O cara tava tá falando que eles estão é, Tava rolando um experimento bizarro, cientificamente impossível. E eles fizeram uma tranca para que o mesmo erro não acontecesse novamente. E aparentemente aconteceu, né? Tava rolando uns gritos no fundo e tudo mais. Mano, olha o bichinho todo fodido, véi. Vixi. Olha essa atmosfera sinistra, velho. Isso é louco, mano. Que vibe triste, velho. Uhul, a bonequinha. Poppy. Sim.